Dona Nelly, uhum. <risos> vamos ali buscar a lenha, tá para tentar fez. fazer um pão, Onde você acha que tá, Dona Nelly? Eu acho que tá para cá Cis, para cá? É, deve estar tá para cá, mais para cima ali, não ó. é aquela ali ó? Ah, pode ser que seja aquela que tem tem, Sim, uma, tem né? uma aqui. Cícero. Oi? Tem uma aqui, ó. Deixa eu ver as é. lá, então, com uma... é. Cícero. Ô, Lívia. Ah, Lívia. Aqui, assim, bem, ó. Vai lá. Tira a mão na frente. Cuidado, Lívia! Deixei lá com o Cícero. Mostrar para vocês o. Não sei se é uma vaca ou um bezerro que tá aqui. É a vaca? É, isso. Ela é. Tá, ela tá prenha? Ela me chamou quando eu cheguei ali, ó. Ela me chamou e eu vim aqui. Ela me viu. Nossa, ela fez aqui. um barulho bem forte. Que barrigão, vim... né? É. Que tá barrigão, comendo? Mas... Ela é pequenininha, ela gosta de carinho, velho. <risos> oh, Ô, gente. Vem cá, vem. Tá comendo uma comida aqui muito boa. Aqui também tem dois garrafinhos. Ah, um, um é daqueles... Parecendo anão, tá vendo? Parecendo que ele é anãozinho, mas ele não é anão, coisa nenhuma. As perninhas dele são curtas. É, as pernas são curtas. Será são curtas. que não é... Eu ia falar que é filhote dela, mas... Falaram, não, a palavra certa não é anão, é... Quando o um animal não cresce muito, não é chama? Existe o um nome certo para isso. Oi, ai, mas tô ruim, hein? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Ele é, ele é miudinho mesmo, né? Olha que bonitinho que ele é. Quer lamber minha mão? Vem cá, vem. Aqui, ó. Quer Vem cá, Lambe, minha mão, lame. Pode lambê. Ai, ele tá lambendo a minha mão. Lam, lambe, ai, não tem nada para comer aqui. Não tem nada para comer aqui. Que bonitinho. aí ai, ai. ai. ai a, sua língua, a sua língua é. É áspera, não é? É áspera, parece que tem um. <risos> lambe? Lambe aí, pode lamber. Ai, que bonita que ela não tá. Tem sal, não tem sal. aqui. ah lá, tirando ele para poder comer. Você Mas é miudinho. Não, não cabe ela. Você é miudinho. Ah, coisa mais fofa Que lindinho, né? Aí, Abel, ó. Vem cá, vem. Ah, o um chifrinho? Você não tem nem chifre. E você? E você? Você gostou de carinho, foi? Você gostou de carinho que eu dei aquela hora pra você? Não, não, deixa ele brincar comigo aqui um pouco. Ela, ela quer só pra ela. Ela quer só pra ela. Tem cana barrigão, aqui, cana cheirosa. Barrigão. É isso ela, Madalena. É uma uma. Vem cá, vem. Vem aqui. Vem cá, porra, vem. Vem cá. Vamo lá, Vamos Vamo lá, Pedro. Vamos. Vamos lá. Alguma galinha botou por aí, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar as galinhas aqui. Aqui embaixo é escuro. As galinhas estão descansando agora, aqui embaixo. Vem, aqui, Lá tem, Cícero. Eu falei para você que tá lá. Ele nem viu. Oi, Gata. Oi, papai. Oi, Lívia. Vamos lá. Vamos lá buscar a lenha, Lívia. Vamos, Deve ser super legal. Não é essa aqui, não. Vó, posso Também ver? não é? Nossa. Mas essa daí não serve? Não. não serve também não. Nem essa. Por ela tá ruim, Cícero? Aí, aqui, essa. Ó, aqui é o lugar mulher, onde tá mata o porco. Depois de ter casa, né? Deixa ali, que é assim. Deixa aqui ali é que é mas eu acho que uma... dá pra levar Deixa nela. enva é assim, né? vó, aqui no é lugar. Olha ah, ela ali, ó, porco. a casola aí. E, vózinha. O que não é o um lugar onde mata porco? Tô brincando. É, eu acho que é aquela lágrima. Nessa hum? essa aqui não é, não. Eu acho que é... Não, eu acho que é essa daí mesmo. Nossa, quanta carriola. Não sabe nem qual que é. Bom gente, aqui estamos nós mais uma vez na casa do seu João da Dona Nelly. Pegando... É muito perto do é um chiqueiro aqui, é um perigoso o porco, tá? Bom, oh, vamos pegando. Olha lá, o que? Não cabe não, né? Não cabe no forno Mas cabe no fogão Ó, mostra ali o cachorrinho hum? Não, vai lá Vai lá vou lá então, então desliga o celular, desliga o celular, ele não, não pega, eles estão deitados, vai lá, estão deitados, vai lá, aí ó, filma aí os porquinhos aí, ó, aqui ó, filma aí esses porquinhos. E aí? É bom te machado, né, velho? Pra não cortar essa estábulha aqui, ó. É mesmo, Cícero. Vou esse aqui, ó. Um pouquinho pra pegar fogo, ó. Ah, sim, mas não é ruim? Por que é ruim? Tinha que partir ele, ele demora pra pegar fogo. Ah, Olha é é lá. Pega umas lascas também é, galhos é, fininhos, Cícero Foi lá e filmou isso por aqui? Ah, oh, filmou Fila. Vamos Lívia! quer filmar mais Felipe? pode filmar mais depois você vem vai lá com a dona Nelly Ai, você beleza. passa onde ela passar que não tem problema ó não... oh. oh. Lívia, presta atenção é só você olhar se não tem porco grande você não chega perto tá? Vai por aqui, Lívia, ó. Vem. Tá tomando? Tá. Gente... Deixa. Pirulito. Ó, oh, pirulito. Para essa madeira aqui, para a gente poder acender o forno, vamos esquentar bem isso aqui, né, Pedro? O que eu joguei aí é para você jogar, pôr dentro, queimar. É bom para acender fogo. Exatamente. Olá, gente. Hoje nós estamos aqui na casa da dona Nelly mais uma vez. E hoje nós vamos fazer o que, Lívia? Pão de cebola. Então vamos aos ingredientes, Lívia. Uhum. Leia para o pessoal. 3 ah, três cebolas médias, dois ovos inteiros, uma colher e meia de fermento para pão, um copo de óleo, dois copos de leite morno, meia colherinha é de sal, trigo até desgrudar as mãos. E como é o modo de fazer, lê aí. Bater tudo no liquidificador, coloque-se numa bacia e põe o trigo. A até desgrudar das mãos. Espere crescer para assar forno pré-aquecido em 295 uhum. graus. Agora essa parte aqui você não precisa ler, que é outra coisa. Então vou pegar o liquidificador aqui que eu não peguei. Aqueci. Vou lavar minhas mãos, né? Vamos lá. Então para frisar bem, aqui estão as três cebolas. Aqui os ovos tem tem mais, mas eu vou usar a quantidade que está na receita. O fermento. Para pão, que é o fermento fresco, o óleo, o leite e o sal. E aqui o trigo. Eu tenho dois quilos e um pouco aqui. Aí tem um mosquitinho chato aqui cheio de sal. Então já reservo esses ovos já tira daqui o óleo e quanto é de fermento é de fermento Acho que é... é uma colher uma colher de sopa é sopa e meia tá uma colher e meia uhum. Eu vou colocar uma colher bem generosa A bola nós temos que ficar então, né Lívia? Uhum. Deixa eu pegar uma tábua e fazer um passeio. Bater duas, depois eu bato o resto. Agora vamos para a parte do trigo. Pegar a placa, vou... Essa parte aí de amassalbana é a parte favorita. sabia avó, que é a minha parte favorita. Uhum. Olivia. Hum. vê se você acha para mim uma colher de pau. Eu vou mexendo com essa aqui antes. Sei lá. Ah, bom. Mexe Mexe, mas não fica falando em cima. Cadê a máscara? Cadê a máscara? Não sei. Acho que tá lá no varal. Vai, mexe. Fica conversando em cima da, da bacia. Vamos <risos> lá. Tô pulando, pulando pra cá. Aí foi um quilo. É, aquilo já foi. Deixa eu mexer ele, agora tá pesado. Uhum. O que tem é do balcão aí, velho? É um papel? cabeça que já tá aberto, né? Uhum. Gente, já foi um quilo e um pouquinho e ainda não Agora é mãos na massa. Lívia, uhum. joga mais um pouco de frio aqui pra mim. Uhum. Devagar, tá? Devagar. Agora? Vai. O balcão que é muito alto pra mim. Você quer um banquinho? Buscar um banquinho pra você. Tá ali, Tá bom? Não? É muito alto pra mim também. Mais um pouquinho. Porque aí uns blocos, pra mim, assim, pode ser deitado. Ai, o Cícero providenciou pra mim, um, uma coisa pra subir de cima, porque eu sou muito pequenininha. A gente tem que fazer de tudo, né, gente? Olha lá, Tem uma dona crescer, né? Ó, a Dona Nelly é grandona, A pé da Madalha é um metro e, sei lá, oitenta, ou mais. A vida de Alemanha é né? assim mesmo. Gente, se vocês acharem que esse tanto de sal não tá bom. Porque você acha que o sal é. Quer colocar um pouquinho mais? Tomara que você não salga, porque pão salgado é uma tristeza, não né? hum, é necessário. Vou provar a massa. Ana ah, Nélia e ela com o seu João. Vou provar a massa, gente, para ver se tá boa de sal. Nos deu a liberdade da gente sempre que desejar estar com eles aqui. É, passar um dia com ele, Nada. com ele é eu muito acho que bom. Eu vou pôr mais um pouquinho de sal. Só que a Dona Nelly foi fazer uma comida aqui, e acabou se queimando na gordura quente e na correria tadinha dela, ela queimou bem a mão direita e tomou o medicamento. O medicamento deu uma reação, deu um corpo mole, ela foi deitar. Sem saliva. Uhum. Então vocês não, não reparem vai... pra ela não estar aqui não, não porque eu também sinto uma rodada muito grande. Você vai pegar, não, não pode coxulhar, depois na boca. Quanto mais é, sal bem? É? Ah! Mais um pouquinho assim que eu vou tentar agregar ele aqui, ó. O meu O meu saco de trigo furou aqui, gente. Vou colocar mais um pouquinho. Comente que eles não vai cair. Assim. É. Sim, se você quiser acender o forno. Agora eu vou acender o, o fogo. Eu até aquecer esse forno. Levar o bem, é bom fechar essa tampa aqui, não é? Joga fora. Fechar a tampa no forno e é. fechar. Mas um pedacinho de chato não tem. Eu pus o trigo lá dentro, né? É. Porque o outro rasgou. E agora a gente vai esperar ele. A vantagem desse forno aqui do seu João é isso, gente. Coloquei fogo lá, como ele é um forno muito bem feito, olha só como já pegou fogo, já está começando a aquecer. Aí nós fechamos a tampa dele ali, ó, e vamos agora colocar mais madeira lá para ele esquentar logo. Pessoal. Vocês viram, eu desliguei a câmera, mas não tem nem 5 minutos que eu acendi esse fogo. Muito, muito estourado 5 minutos. Olha só como já está ali, ó isso quer dizer que foi muito bem feito. Quem construiu isso aqui construiu muito bem feito, porque o ar lá no alto está puxando. E olha que beleza, está vendo? Vou colocar mais madeira agora, porque quanto mais madeira eu colocar mais rápido aquece o forno. Enquanto a massa está crescendo, nós já vemos fazendo o procedimento de limpeza. O forno está esquentando, a madalena já está limpando aqui. A liga já está enxugando, guardando, para não deixar acumular. E depois fica mais ruim para limpar, né? E aqui, dentro dessa bacia, a massa está crescendo. Quer outra massa? É bom. Vamos como é que essa massa ficou. Com certeza, ela vai ficar muito boa, né? Ótimo. Daqui a pouco eu vou partir para formar os pizinhos. Já foi um tanto bom de madeira, gente. E agora eu vou colocar mais porque já tá saindo na boca do forno, tá vendo lá? Enquanto isso madalena Madalena tá dando uma boa de uma lavada ali porque nós vamos utilizar ali, ó. Lavando ali a, a pedra para poder a gente dar seguimento no, na receita do pão e cebola. Bom, pessoal, agora nós acabamos de receber a visita. Deixa é só passar aqui. Olha só como é que eu tô falando. Nós acabamos de receber a visita, Olha. não. É. <risos> o nosso amigo querido lá, mas a Andréia, acabaram de chegar. Eles, eles vinham com a gente, na verdade, né? Mas acabou dando... É, atrasou um pouco, nós viemos na frente. Mas eles chegaram em tempo ainda. Olha lá, a Andréia e ele tá lá. E vamos dar continuação ali porque o tempo não, não espera e o pão sim, tá crescendo. Tem dessa daqui, ó. Vamos Fazer é de pão? Pão? É pãozinho de cebola. Pãozinho de cebola. Não é de ai, não? Nem sei de. Não é de ai? Tá sendo bom, rapaz. Aí começa a conversar e não para mais. Ah, daí. Vamos bem. levar uns abacados pra ele lá? Aí enroscou. Aí, além encontrou uma baiana igual ela lá, aí enrolou mais bem Até sentou. Aí Depois. pronto, juntos os baianos tudo pra conversar, é. dá, uma, dá uma prosa boa, graças dá. a Deus por isso, por isso ser desse jeito, né? Povo alegre, né? É. Querido, dá licença aí, por favor. Vou colocar mais pra cá. Cadê o pessoal? Aqui é um Aqui, ó. Queria que vocês não fizessem. Um bichinho Tá me sentindo bem. Ah, vai ah. coletar. Cícero, oh, Gilson, Oi. busca um bloco desse daqui para pra Andréia também? Vamos oh, lá na garagem tem, ó. Ah, tá. tentando enrolar, mas fica aberto. Então, mas você tem que amassar. Ó. Você acha que tá grande, Andréia? Não. Não é só que a bola. Força. Então diminui a bolinha. Eu acho que tá muito pra sua mão. isso, Gente, deixa eu lembrar Quem mandou essa receita de pão de cebola Pra mim foi a Neirce A nossa amiga, inscrita querida Lá nos Estados Unidos Neirce, beijão pra você meu Beijão, abração Virtual Beijo, Neirce Essa aqui é a nossa a nossa amiga Andréia De longa data Deus. Você precisa dois É <risos> Obrigada, viu? Só ser bloco chegando. E eu tenho que tomar conta do forno aqui. Ah, é? Rapaz, é. É. É. que forno abençoado, hein? Eu fiz aqui também uma vez. Eu só coloquei o forno agora? Faz o quê? 15 minutos que eu acendi, Madalena Ah, ah não, tem isso? não tem isso? Não tem isso. Mais ou menos isso aí. É muito bom. O forno dele é muito bom. Eles consomem a lenha também caprichada, viu? É. Não, não é No fim, eu trouxe um almoço vamos é. é. O de casa era... Mandou queimar tudo, tudo que fosse possível, eu queimando tudo que vier na frente. mandou fazer o óculos ali, então tá até meio-dia. É, tá no... né? é uma hora. É uma hora, né? uma hora, Mas o forno aqui é muito bom, moço. Pode virar direito. Você também tem aqui. Não, não, não. Rapaz, falou que pode botar madeira mesmo, porque... Pode não pegar aqui já. Nossa. Eu acho que essa parte aqui deveria ser de um produto... Ah, Baquelite ou coisa assim, né? Tipo o refratário, né? É refratário para não esquentar. Se você levar a mão aqui agora, queima. Como é que já faz para usa ah, pano? É, usa pano, né? Usa luva. Ah. <risos> e aí, Madalena, não tá com as mãos doloridas não? Não. Está acabando já, né? Acabamos. acabando. acabando. Última é bolinha. E o Onde? forno ali já tem que ver a temperatura dele como é que tá, bem? Né? Medir a temperatura, só colocar a mão ali. eu botar a mão aqui Sim. dentro. Oi né? lá, Gil! Oi? Oi lá! Legal esse bom aqui da mão. Ficou, né? Ficou. Não era aqui, né? Era, André. Aqui? Era. Não era, não. Quando? Ó, enquanto o pão vai crescendo. Bom, bem, agora que vai crescer, você vai cobrir, né? Vou cobrir. Tem outra toalha lá dentro. Mas nem quanto tempo? Porque crescer, uma meia hora, bem. Mais ou menos. Bom, enquanto vai crescendo aqui, eu vou aumentando o fogo lá para esquentar logo. Bom, agora chegou a hora de ir para o forno. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado para não se queimar, porque deve estar bem quente. Tá cabeça? Não vai Não vai, de vai lá pra fora é. e não pode colocar em cima, né? É, não tem jeito. Tem que ser só dois mesmo, né? okay. Só Sim. dois. Esperar Deixa esse aqui. Esse aqui espera. Aí, agora é só esperar. Ele trava. Ele trava. Ele trava, viu? trava, Trava? ele tem que erguer ela. É Bom, pessoal, já saiu um ali já. Vai tirar outro também né Cuidado pra você não queimar o braço hein? Olha o segundo saindo ali Neirce, eis os pãezinhos de cebola Que você nos ensinou E aqui estamos nós já com, a, com as duas primeiras fornadinhas que saíram Oh coisa bonita Gente, nós tivemos hoje o privilégio de ter dois irmãos da Dona Nelly aqui, ó. Olha os tamanzinhos dos homens, ó. Os pequenininhos, os alemãzinhos pequenininhos, ó. Esse é um, é o, qual o nome? Rinaldo? Enardo. Enardo. Esse é um, Dona Nelly, você já conhece. A senhora é a única mulher da família ou tem mais, Dona Nelly? Tem mais uma. Tem mais uma, Dona Nelly. E é o pequenininho aqui também, ó. Olha o outro irmão dela aqui, ó. Um pouco e ah. e daqui a pouco vamos comer o, o pãozinho que saiu ali já, tomar um café não, já tô... A grava de café tá aqui, já tá pronto, tá pronto o café, Bem, tá, né? Não, é, é. É. Acho que é, gente, é o seguinte, o pão é de cebola, que a madalena faz, ele não cresce muito, ele fica pequeno Só que eu achei uma delícia Não, o sabor, gente, tá, tá realmente muito bom Só que eu esperava que ele crescesse mais mas você esperava, não cresceu. O que, e, importa, é, o tá bom. O que importa é que ele está muito bom. Aprovou, seu João? Está aprovado? Está aprovado mesmo, seu João? eu não comia ele, eu vou provar agora. Ah, então pega aí. Eu já tinha comido. já. muito quente, não mora com muito quente. Ah, não. É, realmente, muito quente não é bom. Eu gosto quente. O pãozinho é ou não? É. comer Quem comer mais lava-louça? O pessoal tá aqui comendo os pãezinhos de cebola. Não vou pegar mais tomando um café. Você quer? Você quer? Não, não quero não. Pode ser. Tem quatro lá, gente. Tem quatro? Ah, vem, vem. Ah, é gelado. Pode ser. <risos> e aí, dona Nela, prova? O que tá faltando? Pode falar, viu? Nós estamos aqui suscetíveis à crítica também. Uhum. Pra mim faltou sal. Você achou que faltou muito bem? Não, tá bom. Tá bom uhum. Ah, falou a voz da experiência, eu uhum. me calo porque... Pode sentar. Ele é mais velho que eu, Jogou. eu vou ficar Não, tá não mas ó gente, tá tá sal é agosto Sal, açúcar é agosto né? Mas em setembro, outubro é. não vai não? Maio, abril... É, vale também. <risos> E aí, Lívia, o que você fala? Nada. Ah, não fala nada? Agora tá com a boca cheia? Não. Nataline. mais massa Não hum, gosta de ficar apertado. <risos> <risos> eu não sentava pra comer na escola né? eu Não É coisa. É É coisas Eu não gosto de nada, de não... muita coisa hum. na em cima da mesa. Lembra? Uhum. Tem que deixar um espaço livre para ele. Homem chato. e Esse é chato, falando nada. Quando o senhor fazia tomar café, o um espaço do senhor tem que ser livre. As mulheres Que nem a Madalena, a um kit de coisa, né? a <risos> também.